Nopa! Então, dessa vez eu decidi trazer um vídeo diferente pro canal, onde eu gostaria de um pouco mais pra aula de programação e botes do Discord. Mas até você que só não entende nada também vai gostar do que eu fiz hoje, porque é algo muito específico, mas muito divertido. a galera que tá mais ligada na comunidade de opinião e comentário, com certeza conhece o canal do Digo. E conhecendo o canal do Digo, você deve conhecer os famosos puts que ele faz. Sempre que alguém é cancelado, o Digo grava um vídeo intitulado de puts e doado o nome da pessoa que foi cancelada. Com aquela clássica tamo escrito puts e a cara da pessoa. E isso, eu sempre achei algo icônico do Digo. Assim como muita gente decide zoar, mesmo que é sobre cancelamentos. E eu, no meio dessas pessoas, tava tranquila fazendo minhas coisas e fui dar uma olhada no servidor do Faye. E foi nessa olhada que viu uma pessoa sugerir. Seria legal se tivesse um comando do Putz do Digo. Isso de começo foi só uma piada, mas eu decidi levar a ideia do cara a sério. E sim, eu criei o Putz do Digo no Discord. Bom, como eu não sou uma profissional de programação, e só tenho um pouco de experiência, decidi optar por algo mais simples, porém, funcional e divertido. E usei como base o comando Faustão da Lorita, onde eu queria um webhook do Faustão e envia alguma mensagem aleatória. Você me pergunta, o que é um webhook? E eu lhe respondo, o Webhook é um tipo de integração do Discord geralmente confundida com um bot, mas esse é um erro fatal, pelo menos ao meu ver. O único uso do Webhook é enviar mensagens, e não tem um cliente que o pegue por si próprio, sendo comandado geralmente por um código de um bot, ou sites como o Discohook. O Webhook é geralmente mais utilizado porque, como dito, ele não tem um cliente, o que faz com que ele não seja uma conta no servidor. Que é o caso dos bots, mas ainda assim é totalmente personalizável, tanto seu nome quanto a foto de perfil. Mas então, pra fazer o putz do Digo, eu primeiramente precisava do Digo, não é mesmo? O que eu facilmente criei abrindo as configurações do chat de comandos do meu servidor. Lá dentro, eu criei um webhook chamado de Digo, com a foto do canal Digo. E como o um webhook é geralmente operado por um bot, eu decidi que ele estaria presente no bot exclusivo do meu servidor, o Geoase Bot, que é programado em JavaScript. Criei um arquivo chamado putz.js. Eu lá, ah, comecei a digitar o comando. Eu nunca tinha mexido com a área de webhooks, então demandou mais tempo. Só que como dou meus jeitos, só dei uma estudada básica e botei a mão na massa. Comecei logando o webhook, ou seja, pegando a ID e o token dele, que são cruciais para que mesmo funcione. E eu vou falar a verdade que essa foi a parte mais complicada de toda a programação, mas isso eu vou falar mais pra frente. O comando deveria funcionar da seguinte forma, a pessoa que quer fazer o comando do puts vai executar o comando, mencionando a pessoa que vai cancelar e logo logo após, o um motivo do cancelamento. Hoje o Azibot vai ver que a pessoa executou o comando, e vai ligar o webhook, que no caso é o Digo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, é ver se a pessoa e o motivo foram especificados direitinho. Se não, vai criar uma mensagem neste embed que pode ser colorida, ter título e uma descrição maior. Onde vai ensinar a pessoa a utilizar o comando. Se a pessoa cancelada e o motivo forem especificados direitinho, o bot vai ligar o digo e vai usar ele como meio de envio para mensagem. Que no caso é o puts. Uma embed vai ser montada onde o título vai ser puts, o nome da pessoa e logo em seguida entre parênteses o motivo do puts. Eu já tava com todo o comando montado depois de só estudar a área dos webhooks. Então montei o um script dentro do arquivo puts.js. Só que teve um problema. Eu tinha mudado uma parte dos componentes do discord.js, que no caso, é a biblioteca que eu uso para fazer o bot. Hoje eu não precisaria especificar o que é que eu tô colocando, porque dentro desse componente ele já detecta a partir do código. Confuso, né? Mas para quem entendeu, eu cometi o um erro de especificar o que estava lá, mas especificando era uma informação lesca que confundiu o script. Então para quem não entendeu, interprete como um erro de login por parte do webhook. Eu quebrei a cabeça para descobrir o que estava acontecendo. Pesquisei em todos os lugares, cheguei a desistir de fazer o comando, mas isso passou pela minha cabeça. Será que o erro é porque eu estou especificando? Então, tentei se especificar, e funcionou. Só que ficou a coisa mais horrorosa do mundo, como vocês podem ver agora. Lembrando que no ponto que eu estava por causa do erro, eu decidi só deixar o bot sem detecção de motivo e pessoa. Só até o webhook conseguiu ligar. Por isso ficou esse teste e a embed bugada. Porque eu tava testando a função de enviar mensagem normal e a de enviar uma embed juntas. Depois de algumas otimizações, o comando deu certo e ficou assim. A vontade daquele usuário foi feita. E eu até enviei uma mensagem pra ele ver o comando do Putz e brincar com ele no meu servidor. E vocês também se divertiram. Então foi isso. Se você quiser brincar com o comando do Putz e com outros comandos do meu bot, ou só falar com o pessoal que me assiste também, entra no meu servidor do Discord que ele está na descrição. Então foi isso. Abraços.